Bom pessoal, aqui fala o para mais um videozinho e desta vez trago o desafio do telefone PEDA-BAM! Caralho! Uhuuu! Pô! Cuidá! Batei-se com o meu atalho! Yeeey! Caralho! aparece pessoal, aqui falo para mais um videozinho desta vez, pessoal, estamos aqui para o desafio do de telefone e eu trouxe aqui o Miguel, mandem bolas! Yeeey! Yeah! Yeeeem! Yeah! Yeah! O canal dele vai estar aí na descrição, é só passar a dar o seu leirão para o meu. Bem pessoal, para quem não sabe, o desafio do de telefone é o seguinte. Nós temos aqui 20 papéis, pessoal, Dez para cada um. Enquanto eu vou segurando os papéis, o Miguel vai estar a ligar para uma pessoa e vai ter que dizer as palavras que estiverem no papel. Nós vamos aqui aqui Pedro Papel de tesoura para ver quem é o primeiro a começar. Pera, Papel Tesouro. Já está, já está, já está, Miguel, Miguel, vai começar o Miguel a ligar para alguém. E para quem vais ligar? Para o André. Estou, André, és tu? És tu, é o Miguel. Olha, era só para dizer que eu não tenho nada de ser Dizer que a Maria tem... <risos> para dizer que a Maria tem. Para dizer que a Maria rabiosa, aquela cabela. Ah, já agora. Uh... Quem se não fala? É para o Jorge também. Está Olha, eu tenho uma doença só. Comi a tua mãe. Sim, Ela fez xixi. E eu fui para o hospital. Eu em casamento. O que é a p. Acabou de f. estou ainda? Não. E depois? E depois, pá, engravidei e tu não Olha, ah, comia também. eu a inventar uma história, não eu vou ligar para uma amiga minha e vamos ver como é que ela reage. não está mal mãe. Ninguém ninguém me esquece. Não é para ti. Estou a Posso falar contigo? É que aconteceu uma cena mesmo, bem e Eu encontrei um rato em minha casa, sério. Um rato! E depois ele estava tipo a lavar o corpo. E ele... Porque eu estava a lavar o corpo e a cantar ao mesmo tempo, pá, foi bem estranho, estou a falar a sério, e tipo, o, o que foi mais estranho que eu estava com o diarreia enquanto ele apareceu, estava, pá, foi bem lixado, e depois ele começou a gozar comigo, e ele começou a gozar comigo, porque eu estava... Nudos? Mano, o que é? Eu juro-te por tudo que estava um rato que estava a gozar com o diarreia. E ele estava com a prima dele. Ele, ele, a prima dele estava... Tá... <risos> a prima estava ao lado dele. Não estou nada, é vida. Olha, é vida. Tens que ouvir, é vida. Cueca? Olha, Bibi, espera aí. Bibi, não te Olha, posso? Agora... Consegui. <risos> <risos> não está vazando, é? Não lembro meu... a minha. Não, não fica. Ah. Que ela não tem não, acho que estou bem aí. Mas é tu, não Sócio, estou. Estou. Estou? Banheira? Mas és tua não? Só se eu com uma doença do É o fraldo então. Não conheces o Jorge Fralda? Sou amigo da tua mãe e não sei o quê. Estás a brincar comigo ou ok? o quê? Espera lá, estou a brincar lá. O quê? Já disse, por aí, pai. Se é só canal e tal, O é só? Estás a brincar comigo? O que é Sou o Jorge Fralda, aquele gajo que tem ganho rabiosca. Ai, não estou a Hã? Eu estou aqui ao pé do hospital à tua espera. Anda lá, oh Maria, por amor de Deus. Que... Estás a brincar? Estou a pensar no nosso casamento aqui ao pé do hospital, caralho. Estou aqui com uma vontade de fazer xixi, caralho. Maria, anda lá. Fogo. Não, não, não, não. O que é que me chamaste? Oh, anda lá pá, fogo. Estás a brincar comigo. O que é tu esperar 20 minutos, pá? Eu sei que o número está a aparecer no ecrã. O quê que? Tá. Eu, <risos> quem que Isso. é que Olha tinha o teu número, não sei o que falar. ali. só ali, tu, sabes que número está a aparecer aqui? Eu sabia que tinha o Como é que ela disse o teu número? sei. lá E olha, nós vamos ver aí. É. O que é Dani. Dani? Sabes quem é? É o Edu. Olha, posso falar contigo? É que a minha vida está mesmo tipo numa bagunça, nem sabes. Veio um gajo no FB chamado Jorge e tipo... ele manda uma foto sentado na sanita. E pá, como é que é de explicar? Ele pediu minutos. que o que é um gajo no Facebook pediu minutos sentado numa sanita? Pá, sério, foi uma Júlio? Estou mas... Ju... a falar mesmo a sério, ele pediu para lhe mostrar o meu rato, só que, pá, sabes como é? Eu já estou comprometido com a minha prima, me dá, me dá muito jeito. Diz? E ele pediu-me uma foto do meu rato, só que eu já estou comprometido com a minha prima, percebes? E acho que isso é gozar com a cara da minha prima, percebes? Mas pior de tudo é que ele mandou-me depois uma foto, da, da sanita dele que estava cheia de diarreia, pá, tu nem sabes, aquele está mesmo horrível e depois começou a mandar áudios, a cantar, a mostrar o rabiosque pá, foi, foi mesmo horrível, a sei Estou? porque eu não percebia nada, eu vou fazer outra vez, não, não se percebia nada do que ela estava a dizer Mas pessoal, foi tudo por hoje, espero que tenham gostado Miguel ganhou 2-1 um, E é, com fácil. uma desligou uma chamada e portanto, tecnicamente se conta como derrota vou acabar assim o vídeo, nós vamos ter aqui uma consequência A dar a aparecer agora aí uma print de eu ter posto um post no Facebook Primeira pessoa que aparecer eu vou-lhe identificar e dizer que há uma então, Basicamente é isso, o desafio Pessoal, então, foi tudo por hoje, Miguel vai-se despedir Hoje vai acabar o vídeo Miguel, como ganhaste força só espero que tenham gostado do videozinho, se você está, deixem o vosso like, subscrevam o canal lá em baixo o meu canal está na descrição, por isso passem por lá, comentem o que vocês acharam comentam mais desafios que eu vou fazer, está-se bem? Estou a ficar sem de cima passem nas minhas redes sociais e nas redes sociais de Miguel estão aí em baixo na descrição fiquem bem e fui e aí yeah. acaba os vídeos melhor que eu fosse <risos>